Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba passo a passo de como fazer isso de forma correta, simples e prática. Saiba que emagrecer não é um bicho de sete cabeças, mas sim uma coisa simples e fácil. Existem muitas formas de emagrecer. Tem, por exemplo, emagrecer através de dieta. Também tem forma de emagrecer sem fazer dieta. Sim. Esta forma de emagrecer sem fazer dieta também existe, embora exista várias formas de emagrecer, saiba que emagrecer você vai precisar de um treinamento que te ensina passo a passo a como fazer isso, um, um treinamento online. E eu vou te mostrar um treinamento online, quer dizer, um blog onde tem treinamento online de como emagrecer de forma fácil, simples e prático.